Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Esse é o seu programa Novo Alvorecer, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, da rua Princesa Isabel, número 52. E é com muita alegria que nós queremos adentrar no seu lar para hoje estudarmos mais uma lição preciosa da palavra de Deus. Estudaremos hoje a lição de número 6, lição que tem como tema Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. O nosso textual está em Isaías capítulo 60, versículo 18. E está escrito assim: Nunca mais se ouvirá de violência na, sua, na tua terra. De desolação ou destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamará salvação, e às tuas portas louvor. Verdade prática, somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. A leitura bíblica em classe está no livro de Neemias, capítulo 1, versículos de 1 a 4 e também no capítulo 2, versículos de 1 a 9. Graças a Deus, professor Joás está comigo mais uma vez, e juntos nós vamos comentar esse assunto. Professor, estamos na sexta lição e como estamos aqui dando uma recapitulada, nós falamos aqui já de cinco lições, ou seja, estamos praticamente meados desse trimestre. Não é? Já falamos desse avivamento através de Daniel, o despertamento espiritual, o despertamento renova o altar, a construção do templo enfrentou a oposição, a lição de domingo passado, o último domingo, Zorobabel recomeça a construção do templo e hoje nós vamos falar de Neemias reconstruindo esse templo. É, quando a gente olha o livro de Ageu, de Zacarias, Esdras e Neemias, a gente, a gente observa que é, o povo foi levado em três levas e retornou também em três etapas. Depois de 70 anos vem Zorobabel e reconstrói o culto ao Senhor. Depois, mais tarde, vem Esdras e começa-se a lei. E mais tarde vem Neemias e fala da reconstrução dos muros, né, para dar segurança ao povo. Interessante, professor, que nós, quando a gente lê assim, parece que aconteceu tudo rápido, né? E não foi. Essa sequência aí, quando a gente lê, né? Parece que é uma sequência muito certinha, né? É, e assim, a gente só pega essa visão do todo mesmo se a gente lê esses livros, esses profetas né paralelos à história, né? Lê, lê em conjunto Esdras, Neemias, Zacarias, né? lê Ageu, uhum. lê esses. Esses livros em conjunto, você tem uma visão geral, né? Verdade. E é bom quando a gente lê, professor, esses livros, a gente tem uma visão ampla, uma visão panorâmica, realmente, da história bíblica. E a gente fala desses profetas contemporâneos, como por exemplo, estou fazendo uma citação aqui para a gente situar no assunto. Quando a gente fala dos oráculos de Isaías, a gente vê profetas é, como é, Oséias, profetas assim que viveram em tempos diferentes, né? A gente fala de Jeremias, a gente lembra de Ezequiel. Jeremias viveu em Judá, Jerusalém, e Ezequiel já estava na Babilônia. Então é bom a gente lembrar de aí, que são profetas que viveram na mesma época. Não é que eles tinham a mesma idade, mas viveram na mesma época em, é, em lugares diferentes. É, é bastante é, é bastante interessante a gente ler essas, esses livros mais históricos, assim, uhum. né? A gente lê com uma boa cronologia, né? Exatamente. Um, um subsídio cronológico aí, né? um dicionário bíblico, né, que a gente se situa na, no tempo né, da história. Verdade. E a gente vai ver, assim que a Bíblia está organizada de uma forma cronológica, os livros, né, mas a gente vai ver que os assuntos, é, por exemplo, em e Neemias, está bem antes de Jó, e a gente é. vai ver o livro do profeta Ageu, já lá nos profetas menores. Não, não é esse distanciamento de um livro para o outro dentro da organização bíblica. A história ali se liga, a história se interage. E é isso uhum. que nós vamos falar aqui hoje, dentro dessa lição. É, nesse caso aqui, pelo menos 13 anos depois de Esdras, né? Exato. Pelo menos. Uhum. Uhum, né? Mas aí Esdras veio e depois, 13, 13, 14 anos depois, veio Neemias, né? Isso. Mas a gente vê assim a, a ligação dessa história, a sequência dos tudo livros. Muito interligado, bom. Muito né? né? Muito bom. Muito bom. E a gente vai entender muito isso aí nos livros exatamente de Ageu, de Zacarias, que tem tudo a ver dentro dessas profecias, isso. nesses tempos aí da reconstrução, do cativeiro e o pós-cativeiro. Muito bom. Então, professor, nós já falamos da nossa introdução. Nessa lição estudaremos como os muros de Jerusalém foram levantados e como Deus levantou o homem certo para executar essa obra. A obra era de Deus, o qual, como dono da obra, providenciou tudo o que era necessário para a sua realização, desde a autorização do rei para o envio de Neemias, até os recursos para costear a construção. E, incrível que pareça, foi exatamente... É, na construção desse muro aqui também, começa a contar aquela visão escatológica das 70 semanas de Daniel, né? Da reconstrução dos muros. Exatamente, no ano 452, 445, aquele meio ali, começa a contar exatamente aí. Então é um, é um, é um evento dos mais importantes né, na história bíblica, né? Verdade. Muito bom. Professor, essa lição já tem seis tópicos, nós vamos trabalhar muito bem, até mesmo considerando o tempo que a gente tem, né? Isso. Vamos lá então. Capítulo 1, Deus responde às orações de Neemias. Deus envia emissário a Neemias. Professor, a gente não vai ler para a gente ganhar tempo, mas nós vemos aqui em quatro tópicos aqui. Primeiro, Deus enviou emissários a Neemias. O ponto 2, Neemias angustiado, jejum e ora. O ponto 3, Deus responde às orações de Neemias. E o ponto 4, Deus despertou o rei a atender os pedidos de Neemias. Já lemos aí, claro que no, no estudar a lição, nós já lemos aí o capítulo, o livro de Neemias, então nós podemos comentar até mesmo para a gente ganhar tempo nessa, nesse comentário aqui da lição. É. Primeiro, Neemias está no palácio, Neemias é um copeiro. Copeiro do rei. E ele recebe seus irmãos então, né? Irmãos assim, é o seguinte, as pessoas próximas a eles os irmãos dele mesmo que o texto fala, né? É, o, o, o cargo é um cargo privilegiado, né? Ele está ele tá diante do rei é, e, e assim... É, embora ser copeiro é, não pareça ser grande coisa, né? mas nessa época aqui, é, ele, ele tinha contato direto com o governante né, supremo da época. Né? Então, é, se influência é poder, ele tinha muito poder sim. Né? Verdade. É, Neemias estava é, numa posição importante de, de poder, né? Porque, uhum. por conta da influência. É, então, é, você vê que Deus sempre tem pessoas né, chave em lugares, é, chave né, para que a história aconteça. Né? É, Deus intervém na história dessa forma. Né? Ele levanta pessoas né, para propósitos específicos, em épocas específicas. Né? É o caso de Nemias aqui. É, e quando chega o irmão, né, Anani Nani, né? uhum. é, é, chega com as notícias, né? as notícias não são boas, né? miséria, muros endidos, portas queimadas a fogo. Né? E, e é interessante que Neemias, é, não há indicação de que ele esteve em Jerusalém antes desse, desse, desses fatos aqui que vão, nós vamos falar deles daqui a pouco. Né? É, não há assim, é, uma certeza de que ele já esteve em Jerusalém, mas mesmo de longe, né, mesmo a essa distância toda, sem nunca ter estado lá, né, ele se aflige com a situação de quem está lá. Né, ele, você vê quando ele recebe a notícia, ele chorando né, é, e ele jejuando, né, triste, jejuando né, por, pela situação daquele povo. Né, é, e ele fica tão triste que o, o rei percebe. Né, como ele está sempre diante do rei, o rei percebe a tristeza dele e o rei acaba é, arrumando problema, né, porque é, quer perguntar, né? ele vai acabar se envolvendo no, na tristeza de Neemias. Né? E isso tudo faz parte do plano de Deus. Né? Neemias é está triste por conta do seu povo, que está numa situação de miséria. Né? E o rei, percebendo a tristeza dele, pergunta, por que você está triste assim? Né? Aí ele vai explicar, né? e o rei é, faz uma, uma pergunta, que um rei perguntando, né? É, o que, que você quer que eu faça para você? <risos> né? é, ele se aflige também. O rei também é, é empático à situação. Né? E, e esses, esses dois personagens talvez nunca estiveram em Jerusalém. Né? Eles estão longe, uma distância muito grande de Jerusalém e estão afligidos pela situação lá de Jerusalém. Isso é, é muito assim bacana de se pensar. É verdade. É, a gente olhar os tempos que nós vivemos, né, onde ninguém se preocupa com ninguém, ninguém se interessa por problema de ninguém. Né? Quando deveria, é, é, visto que nós somos irmãos, a gente deveria se importar com, com outro humano, né? o outro humano. Um humano é irmão de outro humano. A gente devia estar sempre preocupado em, em suprir as necessidades do outro. E a gente está sempre preocupado em suprir as nossas próprias necessidades. Né? É e você vê na, na, nesses dois homens, em posição de poder, né? uma empatia que a gente não percebe em pessoas comuns. Né? Uma empatia de sofrer por causa de alguém que está sofrendo lá a quilômetros de distância. Né? Então isso aqui é muito bacana. E o que que Neemias faz? Né? Já, que, já que eu tenho uma oferta dessa, o rei me perguntando o que, é que ele pode fazer por mim, aí ele foi diante do rei dos reis, né, e orou ao Senhor, né, ao Deus dos céus, né, como ele diz aqui no texto, e para pedir ao Senhor direção ao, ao é, com relação ao que ele deveria pedir ao rei, né, e o Senhor dá a direção e ele vai lá e pede provisões para ir a Jerusalém, né, é, eles estipulam um tempo, né, é, a gente não sabe porque Neemias só escreve um certo tempo né então eles combinaram um tempo de neemias e lá fazer o que tinha que fazer e depois voltar e foi com provisões né verdade e olha bem professor você, você relatou todo todo o livro de neemias aqui em cinco minutos um panorama um panorama do livro de neemias que ele recebe os seus irmãos ele vai orar ele vai perguntar a deus o que deve fazer com a sua oferta do rei e Deus, então, desperta o coração de Artaxerxes a dar toda a provisão para ele. Simplesmente é, a ação de Deus, a ação do Espírito Santo no coração desse rei, também no coração de Neemias, sentiu a miséria de quem estava em Jerusalém. E a hora que já tinha passado tempo, que o povo tinha voltado do cativeiro, né? É, e, e a gente vê nisso tudo a mão de Deus agindo, né? É verdade. É, e você vê que a, a empatia de Neemias não foi... Não foi algo de momento, ele recebeu a notícia, ficou triste e foi só isso. Você vê, ele passa pelo menos quatro meses, aproximadamente, né, orando, né, se consagrando, né, períodos de jejum, né, buscando ao Senhor para que o Senhor iluminasse, né, para que o Senhor despertasse o rei, despertasse né, para que a coisa acontecesse. Né. Verdade. Bom, professor, capítulo 2, é... Neemias chega a Jerusalém. Nós falamos do capítulo 1 de Neemias até, e também o capítulo 2 até o versículo de 1 a 6. Tudo que nós falamos aqui está no capítulo 1 e o capítulo 2 de 1 a 6. Agora quando Neemias chega em Jerusalém, aí nós passamos do capítulo 2 do versículo 7 ao versículo 11. Então ele faz duas coisas. Primeiro, ele faz um levantamento da real situação dos muros. Né? Ele saiu à noite na companhia de poucos homens sem dizer a ninguém qual era o seu objetivo de ter chegado a Jerusalém, ter ido a Jerusalém. E depois ele faz uma outra coisa, ele declara a intenção de reedificar os muros. Aí ele reúne os principais e fala para que ele veio. Se ele fala de início, ele teria uma oposição muito forte, tal como na construção do templo. Sim. É interessante que é, é, tem pessoas é, que leem o livro de Neemias e não entendem por que que como pode, até até no meio secular, esse livro ser usado para falar sobre liderança, para mostrar princípios de liderança? Né? Você olha aqui, a né, partir do verso 7 do capítulo 2, aqui, você já entende, né? Verdade. É, você bate o olho aqui, você já sabe: poxa, o camarada, isso aqui é um líder né? exemplar. Nápio. Ele chega no meio da situação, no meio da, de uma situação problemática, né? no meio do caos, né? E ele não aponta dedo para ninguém. Ele não julga ninguém por, por estar naquela situação. Mas como é que vocês deixaram chegar a esse ponto? Ele não chega com essa postura. Ele chega calado. Durante três dias, pelo menos, ele não fala nada, não se pronuncia. Ele sai de noite. Ele vai, ele vai lá onde está o problema, ver é que, o que o que realmente está acontecendo. Ele enxerga o problema da ótica de quem está dentro do problema, não da ótica de quem estava a quilômetros de distância e acabou de chegar. Verdade. Né? É, então, depois que ele vê o problema do jeito que eles que estão lá veem, aí ele começa a agir, né? ele começa a resolver o problema. Né? É, isso para... É, para quem fala sobre liderança, né, é, isso é um princípio de liderança, o da empatia, né, e o de se envolver, né, é, procurar olhar o problema de outros pontos de vista, né, isso tudo são princípios de liderança que, que em poucos versículos, né, que são muito ricos, né. É, eu posso falar isso assim com, com, com, muita propriedade quando se fala assim de, de liderança, até mesmo pela formação acadêmica, a gente estuda muitos princípios de liderança. Quando a gente olha o, o, o que Neemias fez, a forma que Deus trabalhou no coração dele e a postura dele como líder, ele fez tudo o que tinha de fazer, foi perfeito nisso aqui. É, a gente vê também a, a forma como ele, como ele conduziu o assunto, ele ficou um tempo lá, conheceu os problemas para depois começar a agir. Foi perfeita a, a chegada dele em Jerusalém, a permanência dele por um tempo e a ação dele pós-problema, pós-identificação do problema, foi muito bom. Capítulo 3, professor. Neemias inicia o levantamento dos muros. Ponto 1, um, ponto 2 e ponto 3. Então vamos estudar três tópicos aqui. Primeiro, o plano de Neemias. Segundo, a tática de Neemias. E terceiro, a união dos judeus ficou ameaçada. Então nós vamos ver o plano dele, ou seja, outro princípio hum. de liderança, ele fez um planejamento. Depois de traçar o planejamento, que é o ponto 2, a tática, aqui está falando de estratégia para executar o planejamento como ele fez, e ele já começou a fazer isso no primeiro dia que ele chegou em Jerusalém, que ele saiu à noite com poucos homens, pegou os cavalos, passou pelo rio, ou seja, ele fez tudo que precisava fazer de forma categórica, ele foi emblemático nisso aqui, e assim, oh, eu preciso fazer, ele, ele mostrou perfeitamente para que veio. Depois que ele entendeu a situação, né, ele traçou é, planos para resolver a situação. Verdade. Né? Aí ele foi atrás dos dispostos, né? Não dava para resolver sem voluntários, sem gente disposta a resolver. né? É, e qualquer um que se apresentasse para trabalhar tinha trabalho. Verdade. Para ele fazer. E né? muito. Nemisa, né? é, você você faz isso. E vocês aqui, esse grupo aqui faz isso. né? E ele dividiu em grupos né, o trabalho para não ficar pesado para ninguém. né? E todos, é interessante esse verso 6 do capítulo 4, né? uhum. o coração do povo, né? do povo todo, se inclinou a trabalhar. É verdade. É, é fácil isso, né? Coração difícil, do povo né? se inclinou a trabalhar. É, Nemias é, é realmente um exemplo de liderança, né? Que Deus usa, né? Os líderes que Deus usa são assim, né? Eles conseguem é, motivar o povo a agir, né? É, e, e o povo se inclinou a trabalhar e pôs a mão na massa e vamos vamos junto porque é, fez, né? porque vai dar certo. Né, ele Verdade. conseguiu convencer esse povo que ia dar certo A estratégia de Neemias, que é a tática dele no ponto 2 aqui A tática de Neemias de engajar todos os judeus na obra da edificação do muro É um exemplo muito importante a ser seguido pelas igrejas em seu trabalho de evangelização Neemias tinha um plano que aproveitava todos os que quisessem trabalhar Designando a cada um na sua função Ou seja, ele fez um processo seletivo aqui direitinho Os carpinteiros tinham serviço, os pedreiros tinham serviço Os arquitetos tinham serviço, tinha serviço para todo mundo Sim, é, é, e, e se levando em conta que a, a situação né, do trabalho era até perigosa, né? é, isso nos diz alguma coisa hoje também, né? uhum. é, ah, vamos trabalhar, vamos, não vamos deixar a obra do Senhor parar, não, vamos trabalhar para o Senhor. Mas e a oposição? Né? Tem oposição, é perigoso a gente trabalhar, né? a gente pode é, é, é, ser alvejado pelo inimigo, ah, mas não tem problema, pá numa mão, espada na outra, né, e vamos trabalhar. E o povo não deixou de fazer o que tinha que fazer por causa da oposição. Né? Verdade. É, eles chegaram junto com o Nemias, né, é, isso aqui é interessante de ver também, né, porque a gente, a gente percebe é, muitas vezes, né, é, no meio do povo, né, gente até que está trabalhando, né, está trabalhando mesmo. E você, e você olha, chega perto da pessoa, ela está trabalhando, mas está é, cutucando a liderança, né, de alguma forma. Né? É, a, não consegue falar da liderança com outro, outra palavra que não seja de crítica. Né? É é, são pessoas feridas, está trabalhando, mas está trabalhando ferido. Né? É, isso não deveria haver no, no meio do povo de Deus, né? não deveria haver esse tipo... É lógico que é, é crítica, né? toda liderança Mais não sobre. está isenta de crítica, e, e às vezes deve ser criticado para pra, as coisas andarem, melhorar. Né? Sempre que a crítica vem, a gente melhora com a crítica. Claro. Né? É, e assim... É, embora isso, isso deva é, acontecer, né, não é natural, no meio do povo de Deus, alguém que só faça isso, que só tenha crítica. Só critica. Né? Né? É, o cara tem muito para oferecer, para resolver o problema, mas ele não faz, ele só critica. É, isso aí é complicado. É, é, então a tática de Neemias era boa, porque até essas pessoas tinham lugar para... Tinham lugar <risos> para eles, né? É. E aí a gente encerra aqui esse capítulo terceiro aqui, Falando da união dos judeus, que a união dos judeus ficou ameaçada. Aqui surgiu um problema entre os ricos e os pobres, e nós vamos trabalhar isso aqui na lição de número 8. Isso. Ele até retoma isso aqui. Mas... Lá no, no capítulo 6, né? Exatamente. A sede de lucro de alguns aí Não acabou é? trazendo um problema. Ambição, né? É. Ambição. E ficou ameaçada exatamente pelo fato de toda vez que a união é minada, pode saber que vai ter problema. E o diabo trabalha uhum. para gerar essa desunião no meio do povo de Deus. É, e a gente precisa ter cuidado com isso é incrível, o adversário né, do, do povo de Deus que não é, a gente já falou isso aqui né, eu não, não gosto de chamar de adversário de Deus é, para mim é adversário do povo de Deus verdade né, é, ele, ele não, não é sábio mas também não é bobo né? ele não é sábio mas ele é astuto né? uhum. é, e assim ele sabe do poder que existe na unidade, na união né? e e sempre que ele puder, né, ele vai tentar desfazer essa união para enfraquecer o trabalho, para enfraquecer, né, o trabalho de Deus, o trabalho no reino de Deus, né, é, ou para atrasar a obra, né. Então ele vai se esforçar para acabar com a unidão, com a, com a unidade, com a união, né. Eu uhum. misturei as duas palavras. Uhum. <risos> né? Ele vai, ele vai acabar, é, ele vai tentar acabar de qualquer jeito, né, com a união do povo de Deus, né e é, Deus é maior, né? que ele não, não tenha é, sucesso nesse empreitado. Verdade. E a gente já tem exemplos assim, magníficos de união. Quando o povo une para fazer alguma coisa, é extraordinário. Mandela já falava isso, mas muito antes de Mandela, a gente já tem o exemplo do Salmo 133. Olha é. quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É. Depois, mais tarde, é, Eclesiastes também, o sábio Salomão, reforça essa questão da união. E a gente vê o próprio Jesus depois... Corroborando com toda a escritura, que ele é a própria escritura, falando dessa união. É. Que um reino dividido não pode subsistir. É um, é um, um princípio né, muito poderoso, né, o princípio da união. Você olha, até, até quando alguém se une para o mal, né, é, a chance de sucesso é grande, por é grande causa de, da união. Da união. Né, você olha o, o exemplo de Babel lá, né, quem tem mais curiosidade, lê lá. Na verdade, o povo, é, é, o povo se uniu. O próprio Deus foi lá e... Não, se esse povo unido para o mal do jeito que eles estão, né, se eles continuarem assim, isso não vai dar certo. Aí ele foi, confundiu a língua deles. Agora, professor, nós chegamos ao ponto 4 aqui, o capítulo 4. O levantamento dos muros provocou grande oposição. Eu fico pensando o seguinte, qualquer coisa que se fizer na igreja que glorifica o nome do Senhor, vai ter oposição. Isso é fato. Se não teve, um dia mais cedo ou mais tarde, vai aparecer quem se opõe Exatamente aqui dentro desse capítulo, aqui, a gente vai ver o capítulo 6, a seguir aí, né? e a gente vai trabalhar isso também na lição de número 9, essa, essa, dentro dessa, dessa conclusão do muro aqui. E nós, nós vemos aqui três personagens, né? Sambalat, Tobias e Gersen, né? A gente vê essas três, três pessoas que se levantaram contra mesmo, e quando os muros começaram a ser edificados, que eles viram que a obra estava começando a crescer, rapidinho tentaram é, indignar o povo, tentou levar, levar falsas, levar injúrias, a ponto de minar essa união do povo. Isso começou a trazer um prejuízo, mas Neemias agiu rapidamente, o povo lutou contra isso e venceu. É, é, é, a questão da oposição é uma questão muito sensível, né? E... E, assim, é, às vezes é até difícil de identificar, né? Você olha, um desses aí, por exemplo, Tobias, né? Tem um nome que é, né? o nome dele, o Senhor é bom. <risos> aí você olha para alguém com um nome forte desse, né? Pensa que está do seu lado, né? Verdade. Esse aqui está com, tá com a gente, junto na batalha, né? Junto na, no avivamento, no despertamento. Né? O Senhor é bom, olha que coisa linda mas você vai ver a zombaria, né, no que que esses caras usaram para atrapalhar né? a, a edificação dos muros, né, das portas, é complicado, né? É, a, talvez de corpo ele tava até ali, né, mas não é, nem de, nem nem assim fisicamente ele era um amigo, é. ele era um inimigo declarado, É uma, declarado. Moni, uma monita, né, que não conseguiu provar que era que era israelita, não é? é e... Causou grandes problemas, né? Se opondo muitos, à reconstrução. Né? Então, nós vamos ver esse tópico aqui também. Ponto 2. O muro foi concluído. E a gente vê aqui em Neemias 6,15. Tem até a citação, né? Essa vitória teve grande repercussão. Até os inimigos tiveram que reconhecer que o nosso Deus fizera essa obra. É o versículo 16. Humanamente falando, professor, era impossível, Neemias, com as forças humanas, com as forças físicas, Daí eu lembro do profeta Ageu de novo, né? Ageu Zacarias, não por força, Zacarias, não por força, nem por, nem por violência, violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Então Neemias, com toda a força que ele tivesse, não conseguiria, conseguiria reconstruir esse muro por si próprio. E todo o povo reconheceu, até os inimigos reconheceram que isso aí foi a mão de Deus. É tremendo, né? Muito bom quando, isso aqui. Quando Deus age, mesmo com oposição, mesmo com... Tudo dizendo que não vai dar certo né? no final até os inimigos são forçados a declarar a grandeza de Deus. Né? Verdade. Reconhecer que foi Deus que fez. E o capítulo 5, o muro foi solen solenemente inaugurado. Para a edificação dos muros foram convocados todos os devitas a fim de dedicarem os muros com alegria, com louvores, com canto, com salteira, com aludes e com harpas. Purificaram-se os sacerdotes e os devitas e logo purificaram todo o povo e as portas e o muro. Eu fico pensando na importância desse muro para os judeus, a importância desse muro é para o povo de Israel lá naquela cidade. Muro é segurança, o muro é segurança, né? É. É. Isso tem uma coisa que a gente não tem hoje, né? Nos nossos dias é segurança, né? Então é, é... A não ser o povo de Deus, que habita no esconderijo do Altíssimo. Verdade, Esse está seguro verdade. o tempo todo. Mas é, nós queremos que todos estejam seguros. Né? Então, é, Neemias vem falar para a gente dessa necessidade de construir muros. Né? Verdade. É, promover, de alguma forma, a segurança do meu vizinho. Né? Né? Para que é, a mesma paz que eu tenho, a mesma segurança que eu tenho, ele tenha também. Verdade. né? E... É, Talvez adiantando o ponto 6 aqui, né, uhum. é, esse, esse muro é, que arremete à segurança, né, Isaías vai dar um nome para ele, né, Yeshivar, né, salvação. Salvação. É, e as portas, Mismor, né? louvor, né, então, é, nosso muro tem um nome, né. Verdade. É, Verdade. o nosso salvador, né, o nosso redentor que vive, né, e reina para sempre, é, ele, ele é a salvação de Israel, Ele é a nossa salvação. Tanto né? é que Ele está à nossa frente. Por isso nós estamos seguros. Verdade, verdade. Bom, professor, nós já falamos do ponto 6 aqui, e o ponto 5 termina falando que esse povo fez festa em construir esse muro. Essa alegria foi tão grande que Jerusalém toda festejou o Senhor. E eles fizeram aqui... É, é, uma festa gigantesca louvando a Deus. Lembra aquela primeira lá, né? Que a gente Exatamente. falou no, na primeira lição. Exatamente. É, o choro misturado com, com riso e gente de longe, de outras cidades, ouviu o barulho, né? Verdade. Aqui foi só alegria, aqui não teve nem choro. Né? O povo se alegrou e ele vai falar quem se alegrou, né? Até criança de colo estava né, é, cantando de alegria ali, né? Verdade. E interessante, professor, que os inimigos na hora dessa aí já tinha sido ultrapassado pelo quase que um rolo compressor, né? não ficou nem perto mais. né? É. Então vale a pena superar a oposição e seguir em frente com a obra de Deus. Isso. E a gente encerra falando aqui de três, os três últimos tópicos aqui. Os muros trazem ensino simbólico importante. Ponto 1, um, a Bíblia fala da salvação como um muro. Você já citou isso aqui falando que o nosso muro é Cristo, nosso muro é a salvação e a salvação foi proporcionada por ele. Ponto 2, o muro da salvação fala da divina proteção que beneficia aqueles que se abrigam dentro dele. Se eu estou em Cristo, nova criatura eu sou. Salmo 91 também, você já citou ele aqui, né? Uhum. Salmo 46 também fala disso. Deus é nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente na angústia e por aí vai. E o ponto 3, para a gente encerrar, o muro da salvação é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino desse mundo. Eu achei isso muito importante, professor, que nós precisamos ter limite até que eu posso ir daqui para frente eu tô correndo risco. Então o muro, ele vai me delimitar o seguinte. Eu tô numa cidade, essa cidade é cercada por um muro, enquanto eu tô dentro dessa cidade, o muro me impede de sair dela, eu tô livre dos meus inimigos. A partir do momento que eu atravessei aquele muro e tô num campo aberto, eu sou presa muito fácil. É, 2 Coríntios 6:14 aqui, né? Que comunhão tem as trevas com a luz, né? É, do muro para dentro, luz. Né? Do muro para fora, trevas. Verdade. Né? É lógico que esse, que esse muro aqui, é, é, às vezes, ele, é, a gente não está vendo essa muralha toda. Né? Verdade, é, verdade. E é uma, uma linha muito tênue. Né? É, o, a sedução do pecado, às vezes, leva muitos para fora do muro. Verdade. Né? E abraçam as trevas com toda a força. Né? E a gente tem que se manter vigilante aí. Né? Muito bom. Eu sentido. vou encerrar essa lição hoje falando o seguinte. Eu me lembrei que agora, quando você falou disso, até mesmo das reservas biológicas. Todo animal que está na reserva, ele está sendo protegido. A partir do momento que ele sai daquelas linhas, sai do muro, sai daquela cerca, ele vira preso muito fácil para os seus predadores e pessoas como homens maus que tentam capturar e fazer dinheiro com aquilo. Então, muito cuidado. Né? A palavra de Deus é linda, né? É. Maravilhosa. Hum. Chegamos ao final do nosso programa. Queremos agradecer a você pela companhia de sempre. Lembrando que nós estamos também nas nossas mídias sociais. Essa lição será estudada no próximo domingo e você tem a oportunidade de domingo às 9 da manhã nos acompanhar através do nosso canal no YouTube, onde vamos falar na íntegra todo o comentário dessa lição. Deus te abençoe, forte abraço e até o nosso próximo programa.